Essa vontade de passar conhecimento, isso já veio para minha mãe. Ela me ensinou a gostar de ensinar. Eu prestava serviços para uma empresa. O diretor me perguntou, você não tem desejo de dar aula de drywall? Sabe aquela coisa dos teus olhos brilharem? E eu falei, sim, tenho. Uma menina dos Estados Unidos, ela mandou uma mensagem dizendo Poxa, teus vídeos são top, você tem uma boa didática Por que você não cria um curso online? A primeira coisa que virou a chave foi a primeira venda eu vi que o curso de drywall online era algo real. Eu sempre tive esse desejo no meu coração de ajudar pessoas. E o curso me deu essa oportunidade. Em vários países, inclusive Espanha, França, Portugal, no Japão, países africanos. O conhecimento, quando você compartilha, ele é multiplicado. Não somente a minha vida foi transformada, mas a vida de milhares também. A gente é jovem, a gente não, não entende muito o que é ter o um conhecimento na vida. Trabalhava de motoboy, fazer entrega de açaí, os lanches, assim, era meio cansativo. Daí, quando eu vi que isso assim, não era pra mim, daí a gente vê que a gente precisa de algo novo. Teve um amigo meu que queria que eu ajudasse, sei lá. Daí era o tal do Dryel. Eu nunca tinha visto falar feito Dryel. Você tem um curso e tal, você não quer fazer? Daí eu fiz o curso. Tipo, você ganhar na mega sena achar o um... que se encaixe com você, sonhar assim pra não achar, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser isso. Agora, se você faz uma coisa que você gosta, já não é um trabalho, você está tá se divertindo, é uma coisa gratificante. Nosso limite é a nossa mente, depende da sua imaginação.